é o um mercado de troca, né? O um proprietário troca com o outro e põe para alugar. Então a grande maioria da cidade de São Paulo trabalha para pagar aluguel, né? Tem proprietário aí com 200, 300 imóveis. Então eles pararam de trocar, só isso. Não caiu a venda, caiu a troca.